Você que está pensando em usar um sistema modular, um banheiro pronto, pá, viu no outro vídeo, mas tem dúvida, como é que de acha essa jossa vai chegar na minha obra? Muito simples, fica comigo que eu vou te ensinar todo o processo de transporte de sistemas modulares. Então o que, que acontece? Aqui no especial, né, casa rasa que está acontecendo em Búzios, aqui na minha região do Rio de Janeiro, né, a gente optou por esse sistema modular. Como você vai adotar um sistema modular? O primeiro passo é você entender aonde que é a indústria, o galpão, o local que você vai fabricar, né? Os seus módulos, que no caso a gente fez de steel frame, no vídeo passado eu falei um pouco sobre isso. <risos> onde que é o local que você vai fazer e onde que é a obra, né? Onde que vai estar acontecendo essa obra? Você entendeu onde que é um local, onde que é outro, decidiu bater o martelo. O próximo passo é entender qual vai ser o percurso, pois é. Por que, que a gente precisa entender o percurso? Existem limites de largura do banheiro, né? Ou seja, de uma ponta até outra ponta, e existem também limites com relação à altura. Só que esses limites vão variar. Ah, é uma RJ, é uma BR, é uma via interna. Todos esses limites variam, né? De via para via. <risos> Lembra, nas estradas a gente vê aqueles super caminhões gigantes? Esses caminhões muitas vezes gigantes não podem entrar dentro de uma cidade. Então você precisa entender o seu percurso, por quais vias o seu módulo vão estar passando, para poder definir as dimensões dele. O quão largo, o quão alto ele pode ser. Comprimento? Não tem tanto não, é o comprimento do caminhão. E normalmente, né, para Truque, lá vem Pops. <risos> ele adora a câmera, viu? Normalmente, para comprimento, o truque a gente vai até uns 7,50, 7,80 no máximo. Mas para banheiro, a gente não precisa de um banheiro tão comprido, né? Nesse caso aqui, o nosso banheiro ele ficou com 4 metros de comprimento. Então, o que, que a gente faz? Envia as vias, via o meu percurso, via as de, minhas dimensões, inicia o meu processo de projeto, no meu design de como é que vai ser o meu módulo e como é que vai ser o meu banheiro. Então, aqui no caso, a gente fez um banheiro, né? Com... 3 metros de largura, que é o limite que eu posso para esse local sem ter necessidade do batedor, que é aquele caminhão que vem uns carrinhos especiais orientando. Pois é, nesse caso a gente não precisou de batedor. Ele tem também o um comprimento de 4 metros e ele tem altura de 3 metros e meio. Eu acho que é isso, 3 metros e meio. Ele tem um pé direito bem alto, viu? Mas a gente bateu essas medidas, viu que ao longo das vias não ia ter problema nenhum no transporte? Bom, e trouxe. E aqui tá. Então você vê que é um truque simples, um caminhão que você encontra em qualquer lugar. E o único caminhão que a gente precisa especial é esse aqui, ó. Que por acaso está se movimentando. Esse é um caminhão monkey. E é com o caminhão monkey que a gente faz a instalação do nosso banheiro. Mas você vê, é super simples. E esse caminhão monkey também... Gente, você encontra em qualquer região do Brasil, quase todas as cidades, independente se é interior, né, se é capital, você vai encontrar um caminhão MUNC, porque a gente não usa só para modular. A gente usa para caixa d'água, estrutura metálica, tudo que for muito pesado que precisa chegar numa obra, ser alocado. A gente normalmente usa o MUNC, viu? Não deixa de assistir os próximos vídeos, se inscrever aqui no especial, botar aquele sininho e a gente se vê por aí.